Oi, pra, pra começar, conversa, Exu não, não é o diabo. Eu sou Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Aú. Pessoas da na assistência. assistência. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e na rede de vizinho no celular também, porque ajuda. E compartilha com os amigos. E é isso e bora, e bora pro, pro vídeo! vídeo. Obi na na Pesso te ajuda lá na cozinha? Não, obrigada. Não, não eu ajudo, eu ajudo, não. Eeeeh, indênia! Oi, tudo bem? você tá bem? Tô tudo bem, tô só me conectando aqui, sabe? Curtindo a. toda. a esse axé, gostando eu Tô tudo bem. Oh, indênia! Ajunçum arae! Tô, tô bem, eu só tô de boa aqui, sabe? Menina, fiquei toda arrepiada, né? Vou deixar um negócio forte. Nossa, eu parei, olha aí, me mandando um recado. É sim, minha mãe, eu tô sentindo que a senhora quer falar com. Não, porque eu sei que ele quer me trazer algo. Eu sei que ele quer mostrar que a vida é colorida para mim também. Vídeo, deixa seu like compartilha com os amigos e já que você chegou aqui não se custa nada se inscrever né também é de graça e não dói nada é isso então até o próximo vídeo fiquem com Deus e com os orixás valeu falou, falou e tchau, tchau.